Portanto, a renda doce de Tunis, um, surgiu de, do município de Tunís, em parceria com uh, o IPL recriar um doce, um, neste caso com o tema de rendas de bilhos de, de Tentámos aqui uh, inventar, digamos, um doce uh, em que um, houvesse uh, aqui a implementação de, de incorporação das macroalgas. Uh, não é? uh, o IPL recorremos a nós porque nós também já tínhamos um know-how uh, dos, dos, dos projetos anteriores e, portanto, não é fácil trabalhar com, com, com macro-algas na indústria alimentar, não é? Criámos o Pão de Algas com a parceria do Grupo Calé, que teve bastante sucesso, tem, está à venda e, e podemos dizer que a parceria começou a partir daí. Peniche está ao pé do mar e já temos algum trabalho feito uh, na inclusão de algas uh, em, em produtos não doces e fomos tentar uh, então ver como é que resultaria uh, na inclusão de, de um produto doce, de um produto alimentar doce. A Escola de, de arte e Design das Caldas da Rainha teve aqui o, deu o, prime, o principal input que foi a elaboração do logotipo e a forma de como é que a renda poderia ser replicada para poder ser aplicada na bolacha. Tivemos também a colaboração do outro grupo de investigação pertence ao Politécnico de Leiria, que é o CDRSP, que fizeram um molde e com esse molde foi então possível uh, colocar em andamento este projeto, ou seja, criar as ditas rendas que são feitas de um gás de açúcar, que são colocadas manualmente em cada bolacha. A bolacha propriamente dita, então, tem a introdução de, de algas marinhas que lhe dá um toque um sabor que se diferencia daquilo que estamos um bocadinho habituados a ver e a no mercado. Há algas que são mais ricas em proteína, têm um teor proteico muito elevado, a capacidade antioxidante, o iodo, depois o ácido fólico e as fibras, dependendo da alga que é utilizada, portanto podemos estar a dar a mais importância à capacidade antioxidante ou a quantidade de iodo, ou o ácido fólico e por aí fora. Foi, foi um orgulho. Depois de ver o produto final, não imagina, é uma sensação. Porque, de facto, quem conhece a renda, uh, parece mesmo. O formato da renda vai ficar mesmo em cima da bolacha colada. Portanto, é uma renda que é típica mesmo de, de, de peniche. Fizemos uma bolacha de singito, uma bolacha de lima, Uh, e uma bolacha de caramelo com flor de sal. Um chá, um chá, uma bolacha acompanha-se um acompanha com o chá. Também acho que tem um pouco a ver com a delicadeza da bolacha, portanto, e acho que o chá tanto frio quanto quente vai bem com a bolacha, sim. É, é o que eu aconselho.